Dona Maria, você está comendo pipoca? Estou E gostosa que é, né? É docia, né? É docia. Você sabe que pipoca é um, um alimento bom, né? É. Criança precisa de comer Então nós que queremos é mais de doce, precisa também Nós também precisamos, <risos> é A senhora é natural de onde, dona Maria? Eu sou de São sou de Sebastião do Paraíso Então a senhora é mineira então, eu sou mineira Eu só falo ai, Uai, uai. Maria, e a senhora mora em Franca há quanto tempo? Não, não, mora aqui, não, tô passeando. E quem mora aqui? Quem é, ainda vem passear. A senhora tá passeando hoje aqui? Mostrar. Essa Essa moça é filha da senhora? É. Ela veio viajar a tocha? Ela veio tocha, mas ela veio. É. De... é. Da Coreia do Sul. Nossa, mas tá longe então, é? ela morava na Coreia do Sul. Ainda veio passear um pouco no interior aqui, né? É. Que coisa boa! Ela já conhecia Franca? Não. A senhora não conhecia? Não, eu conhecia. Conhecia. Eu né? venho aqui toda semana. É mesmo? Cidade bonita, é. né? Eu gosto da cidade da senhora, viu? É um lugar muito calmo, né? Tranquilo lá, São Sebastião. São Sebastião do Paraíso. É. Como que chama a filha da senhora? Essa aqui chama Maria Amélia. Maria Média. Maria Amélia, senta ali para bater um papo, só pra eu... É. Você mora na Coreia? O que você faz lá na Coreia? Ah, eu era estudante lá. E agora? Agora eu estou de férias para cá. Você estudou o que lá? O idioma local mesmo, ali a Coreia. coreana Que ótimo. O, o, o maria Amélia Eu sou presbiteriano. E lá tem muitos presbiterianos, tem? Tem, lá na tem bastante igreja presbiteriana. Evangélico é. lá na Coreia do Sul. A maioria da a metade da população são evangélicos. a metade da população da, da, da Coreia é evangélica. E por que, que você foi para a Coreia? O é, meu esposo ele foi a trabalho e eu fui com ele. É. E você assim, aproveitou para... Aproveitei para estudar a língua, né? Eu certo. coreano e também tá a cultura, né? Certo. Eu, eu, eu, e a Viagem é uma cultura muito rica, muito bonita. Muito é. bonita muito a Coreia. respeito às pessoas mais velhas, muita segurança, o estudo lá em primeiro lugar, sabe? Certo. No país assim de primeiro lugar. É a pessoa que ele está sétimo lugar do mundo, melhor lugar do mundo para se viver, né? As grandes indústrias, né? E o pessoal, eu conheço é, de. Eu sou pastor presbiteriano, então a gente está sempre em, antenado com o pessoal de lá. Dona Maria, ai, ai, ai, que coisa ai, ai, boa, viu? Conhecer quantos filhos a senhora tem? Senhora... Eu, oh, graças a Deus, eu tenho nove. Onze filhos? Nove, nove. E a senhora fala o nome desse para mim? Ah, ué, não, vi. não tem problema nenhum. Vamos ver. Vou começar Ana Cristina, Sim. é a minha filha mais velha, ela está com 52 anos, enfermeira. Depois vem a Roseli, a é parecida. depois vem a Ilma Maria da Silva, o Carlos Sérgio da Silva, Adriana da Silva, Eliana da Silva. Depois vem caindo, Edmar é e ela que é a caçula. A Amélia ca... que é a caçula? É, a Amélia é Aí do... oh, e, e o esposo da senhora é de onde? Meu esposo é, é de Cajuru, mas é falecido. Já é falecido? É, ontem. Um quantos, ano. quantos anos você viveu com ele? 42. 42 anos? É. Como é que você conheceu ele né, em Cajuru? Oh, nós morávamos numa cidade só, numa roça. Para ele na cidade era, nós morava na roça. Aí certo. Só, tá Não, eu tô querendo que eu te filmasse a senhora um só. E aí? Então, a gente, eu conheci meu marido, eu tinha 13 anos. 13 anos? Eu casei, eu tinha 14 anos. Quando nasceu minha primeira, acho que eu tinha 15 anos. Que coisa boa! Eu era nova. Nova, nova. Oh, parabéns para a senhora, viu? Graças. Construiu uma família grande e hoje Graças. já está jovem Graças. e deve ter muitos netos, né? Eu tenho 23 netos e 4 vinte netos. Parabéns, parabéns pela Graças, a prole. Deus. A família da senhora, qual que é a família, o nome da família? Os meus pais? É. Meu pai chamava Pedro de Souza Oliveira, natural do Morro Alto, mas lá do São Sebastião do Paraíso. Certo, né? né? A minha mãe, Amélia Padecida, natural de Pejubu. Certo. E é a região lá. Né? Que coisa boa conhecer a senhora. Eu sou o Ronaldo, ah, eu estou aqui na praça. É, registrando uma vida preciosa. Deus abençoe a senhora, viu? Foi um prazer muito grande. Amélia, obrigado por você ter emprestado a sua mãe para dar uma entrevista. Deus abençoe. Ó, boa tarde, senhor. Boa tarde. Obrigado da pipoca, viu? Eu acho que é a pipoca que valeu esse presente que eu ganhei mais. É. coisa boa. Falou.